Oi pessoal, sou o Cartola e hoje vou mostrar para vocês como montar um cubo mágico Vamos lá? Então meus caros, isso aqui é mais um vídeo de como montar um cubo mágico provavelmente parecido com vários outros que você já viu por aí mas eu gosto de compartilhar o que eu aprendo. E eu aprendi a montar um cubo depois de velho, quando eu era garoto, eu nunca tinha conseguido montar. Graças à internet, eu aprendi. E o que eu vou mostrar pra vocês aqui, eu aprendi no site cubovelocidade.com.br. Depois que eu aprendi essa montagem básica, eu recorria a vários outros sites depois para pegar também coisas extras, né, para aprender a montar outros cubos, como 4x4, que tem peculiaridades, cubos. Estranhos como esse aqui a gente consegue montar com o que eu vou mostrar aqui do 3x3 Esse aqui também é um 3x3, né? ele fica um cubo Quando você desmonta ele fica todo estranho assim Quando você embaralha E esse aqui também usa muita coisa do 3x3 Em várias partes usa coisas novas, mas ele no final das contas Veja que cada aresta aqui tem três lados, certo? É um do decaedro Talvez num próximo vídeo de cubo que eu venha fazer, eu fale desse aqui, o ovo, certo? Foi ele que me motivou a fazer esse vídeo do cubo 3x3. Eu levei um certo tempo para conseguir aprender a montar esse cara aqui de uma vez por todas, porque ele tem uma questão aí de simetria que é complexa. Se vocês quiserem então, peçam aí para me incentivar a ensinar a montar esse cubo aqui. No final das contas, quase todo cubo... Consegue usar princípios do 3x3? Né? Esses cubos N por N, você primeiro resolve os centros, depois os lados e deixa ele igual a um 3x3 e passa a girar ele assim. Então vamos lá. O que eu vou passar para vocês aqui são oito passos, são oito regrinhas, oito né? receitas de bolo que no final das contas vão te entregar um cubo montado. Para isso é interessante também, e também depois na hora de passar para outros cubos, é interessante vocês entenderem como um cubo funciona, coisa que eu nunca tinha entendido quando eu era garoto lá. O cubo ele tem três eixos, certo? Um eixo aqui, entre o meio branco e o meio amarelo. Então, esse eixo ó, faz permite esse giro aqui. Certo? E temos outros dois eixos. Um entre o meio vermelho e o meio laranja, que vai permitir esse giro aqui, certo? E mais um entre o meio azul e o meio verde, que vai permitir esse giro aqui. O que, que acontece? Isso significa dizer que o meio amarelo sempre vai ser oposto ao meio branco. O meio azul sempre vai ser oposto ao meio verde. E o meio laranja sempre vai ser oposto ao meio vermelho. E esses três eixos em conjunto vão fazer com que, se eu botar o meio branco para cima e começar a olhar nas laterais aqui, botei o meio branco para cima, necessariamente o meio amarelo está para baixo. E aí eu começo, começo pela, pelo meio azul, o próximo é o laranja, o próximo é o verde e depois o vermelho. Isso sempre vai ser assim, certo? No 4x4, por exemplo, isso é importante, tá? porque a gente não tem o um meio fixo no eixo aqui. Mas tem as laterais com cores arranjadas dessa forma já, não tem como trocar... Só se eu tirar o adesivo daqui e botar no outro lado, tá? Mas as, as, as quinas estão todas com a amarração dessa ordem de cores. Isso é um padrão. Então, isso é interessante. Por mais que você gire, esses meios opostos vão estar sempre nessa posição relativa entre eles. É também um padrão começar o cubo pelo lado branco. Isso é padrão em qualquer tutorial que você achar por aí. E o primeiro passo, então, é, no lado branco aqui, começar fazendo a cruz branca. E aí a gente vai fazer esse passo da cruz branca, de maneira que assim que ela estiver completada no segundo passo, na segunda etapa, dessas oito que eu mencionei, a cruz vai vir até as laterais, certo? Por exemplo, aqui eu formei um pedaço dessa cruz, né? botei um branco aqui e casei o azul com o lado, não adianta eu botar assim porque aí eu vou fugir daquela sequência, se o azul está aqui, né, com o branco para cima, o próximo é o laranja, verde e vermelho, se eu não prestar atenção nisso eu vou bagunçar tudo e vou ter que arrumar depois, então eu vou fazendo essas etapas já encaixando as coisas na ordem que elas têm que estar no final da montagem, ok? Outro conceito importante para a sequência, que a gente vai começar só a partir do quarto passo, mas eu já vou falar aqui, é uma padronização de movimentos do cubo, certo? Isso vocês têm que entender. As receitas de bolo são divulgadas aí a partir desse padrão de letras, que se baseia no, nos nomes dos lados em inglês. Então a gente tem aqui um lado que está para frente, que é o front, então vai ser a letra F. Um lado que está para a direita que é o right, vai ser a letra R, um lado que está na esquerda, que é o left, vai ser a letra L, um lado que está para cima, que é o upper side, que vai ser a letra U, o de trás, back, letra B, e o de baixo, down, letra D, ok? Então vão se usar essas letras, F, R, L, U, B, D. Esses lados. E tem o sentido do giro, né? Eu vou mexer no lado U aqui, eu posso girar ele no sentido horário ou anti-horário. Se eu representar a letra simples, U, eu estou mencionando o sentido horário. Se eu botar U', uma linhazinha, um apóstrofo depois da letra, eu estou representando o sentido anti-horário. E aí a gente faz uma receita de bolo. Ah, eu quero que você faça vários movimentos. F, R, U, R', U', F'. Isso é uma das receitas de bolo, que inclusive existe. E aí a gente faz isso, e você segue essa receita de bolo e cumpre um passo. Com o tempo você decora essas receitas e nem pensa mais nas letras, você decora os movimentos intuitivamente. Com sorte você consegue até entender a lógica do posicionamento, como eu já entendi, de alguns passos aqui, não de todos. Então vamos lá. O primeiro passo para resolver o cubo, é fazer a cruz branca desse lado aqui, onde tem o meio amarelo. Então vamos começar com o cubo nessa posição aqui. Eu já tenho dois brancos aqui, nesse instante eu não estou me preocupando em casar a lateral aqui, por isso que eu estou montando no lado amarelo, tá? já já no segundo passo a gente vai ver porquê. E aí eu quero trazer todos esses lados brancos aqui para o lado do amarelo. Tem um aqui, para trazer ele aqui para baixo, eu giro no sentido horário ou anti-horário, tanto faz, tá? Nesse primeiro passo, no segundo passo e no terceiro passo eu não vou falar nas fórmulas com letras ainda, ok? Vou mostrar intuitivamente como você monta o cubo. A gente gira aqui e eu não estou tirando nenhum branco da jogada aqui, então eu posso ir à vontade. Fui até aqui, se eu for para cá ele não vai para baixo. Basta eu ir para cá então. E aí, para ele ir para baixo, eu faço assim. Beleza, também não tirou nenhum outro branco da jogada aqui. Tudo certo. Esse aqui, achei o outro. Preciso levar ele para o lado e para baixo. Só que para eu fazer isso, já na hora que eu levo ele para o lado, eu tiro esse branco aqui da jogada. Então não dá, né? Então antes eu tenho que tirar o branco. Para o branco não sair da posição. Aí joga para o lado. Agora, na hora que eu for jogar para baixo, entrou outro branco aqui na jogada. Tiro ele da situação e boto o outro branco para baixo. Pronto. Isso resolveu minha cruz branca no lado do meio amarelo. Primeiro passo resolvido. Agora eu vou levar isso para o outro lado. Então montar aqui com o meio amarelo facilitou nesse sentido. Agora eu posso rodar à vontade aqui. Né? Peguei o, o azul aqui, casei Quando casou, eu giro duas vezes Uma, duas E levei o branco lá para o outro lado, casado Opa, o vermelho aqui já está casado Já posso virar Como está casado Na hora que eu encaixo ele aqui Enquanto ele está do lado amarelo Significa dizer que quando está casado Não vai ter nenhum branco aqui do outro lado Então eu posso levar sem ficar prestando atenção Se eu vou desmontar alguma coisa Porque só, só uma peça vai casar com cada lado. Certo? Então as que já foram. Vão estar tá casadas com o seu lado. E as que não foram. Não vão casar. Com aquele mesmo lado. Então laranja. Está aqui. Levo para o outro lado. Casou lá. Falta um. O verde. Cadê o verde? Está aqui. Levo à vontade lá para o outro lado. Terminei a segunda etapa do meu cubo. Que foi. A cruz branca casada com os meios laterais vamos lá agora terceiro passo vai ser encaixar as quinas compondo o branco aqui e eu vou encaixar naturalmente essas quinas já de acordo com as laterais aqui dos meios do lado branco então eu gosto de fazer isso Assim, ó, eu gosto de botar o branco para cima e procurar aqui na parte de baixo brancos na lateral, sim, como está esse aqui. Esse aqui para mim tá legal. Aí eu olho para essa cor aqui e procuro o meio da mesma cor. Tá aqui. Então, opa, eu vou encaixar ele aqui. Eu abaixo ele e giro a base aqui levando para cima. Pronto, encaixei. Vou procurar algum outro. Opa, tem esse aqui. Já está até aqui do lado laranja. Mas, como ele tem que entrar aqui, e eu preciso abaixar aqui para ele entrar ali, eu tenho que tirar ele da jogada primeiro. boto ele para o lado. Aí sim eu posso abaixar aqui para buscar o meu laranja. Certo? Vamos ver esse aqui. Esse aqui está aqui em cima, não é onde eu quero ele. Então eu posso levar ele lá para baixo assim. E aí ele vai ficar para baixo. Não é o que eu quero. Ou eu posso levar ele lá pra baixo assim E aí ele tá na lateral aqui Então eu tiro ele da jogada para poder voltar lá Mantendo o meu lado branco No lugar Pronto, ficou aqui do lado Tá com azul aqui Cadê o azul? Tá aqui Já tá na posição Pra eu casar com o azul Falta um, ficou aqui Tá no lugar onde eu vou vir buscar ele Tem que tirar ele e só botar ele ali na hora que eu vier buscar. Busquei, foi pra cima. Pronto. Lado branco completo, junto com a sequência da cruz branca, casando com os meios das laterais e quinas completas, casando com os lados correspondentes aqui do branco. Terceira etapa finalizada. Quarta etapa. Agora a gente vai colocar esses meios aqui das laterais, né? Esse, esse, esse e esse. Qual é a característica desses meios aqui para você achar rápido as peças que você precisa? Eles são peças de duas cores, como essa aqui, sem amarelo. Por que sem amarelo? Daqui para frente, essas aqui são as últimas peças sem amarelo que ainda não estão encaixadas. Todas as outras nove peças que não estão encaixadas ainda vão ter algum amarelo, porque vão, vão ter... Alguma parte delas desse lado aqui. Então, essa peça aqui não é daqui. Vai entrar outra aqui. Aqui vai entrar a laranja e a azul. Essa aqui, laranja e azul. Certo? E aí a gente vai começar a fazer as receitas de bolo. Para fazer essas receitas de bolo, o que, que acontece? É... Eu falei, né? Tem front, right, left e por aí vai. Não é sempre o laranja do cubo. Que é a frente. A frente é a que eu precisar naquele momento. Então eu vou fazer um movimento agora aqui. Para encaixar essa peça aqui. Para preparar esse movimento eu coloco. Eu caso essa cor aqui. Essa é a preparação para o movimento. Eu caso a cor da lateral. Aí posiciono essa peça aqui. Que vai cair para cá. Casada. Para minha frente. E esse passa a ser o lado da frente. Passa a ser a fronte. E aí a gente vai fazer o um movimento. Tá? Esse cara tem que cair para a direita. Então eu vou fazer um, um tipo de movimento. Se ele tivesse que cair para a esquerda, certo? Eu ia fazer o um movimento simétrico, que tem outra fórmula. Tá? Então vamos lá. Nessa posição aqui, frente laranja, tem que manter isso durante todo o movimento até terminar. Vamos lá, eu vou fazer U. R. U'. R', U', F', U, F. Pronto, desceu aqui meu meio. Opa, mais uma peça aqui, sem amarelo, na posição que eu preciso para jogá-la para um lado ou para o outro. Vou procurar o lado verde. Lado verde. Para lado ela tem que cair? Para a esquerda. Bom, a gente vai fazer a fórmula simétrica. Certo? Então a outra eu comecei jogando ele para a esquerda. Agora eu vou começar jogando para a direita, que significa fazer o um movimento U'. Então é U', L', U', L', U', F', U'. É filhinha. Certo? Entrou aqui. Próximo. Não tem mais nenhum aqui em cima, certo? Vou ter que fazer esse mesmo movimento para tirar essas peças daqui. Essas peças estão trocadas. Então vou ter que fazer esse movimento uma vez para tirar uma dessas peças daqui. Posso escolher qual é. Vou escolher essa aqui, já está na mão. E vou imaginar que tem aqui uma peça dessas que eu precisava descer para cá, tá? Então vou fazer lá. Na verdade, o primeiro movimento é indiferente porque eu não vou querer realmente descer essa peça para cá. Poderia ser outra, tá? Mas vou fazer o movimento completo. U linha, L linha, U L, U F, U linha. É ok? Então a minha peça agora foi lá pra cima. Tá aqui. E, casualmente, já tá no lugar que eu preciso dela para descer pra cá. Né? Tá casada aqui a lateral, considerando o amarelo em cima. E eu vou descer ela pra cá. Mesmo movimento que eu já fiz, certo? E a outra já saiu também na hora que eu botei essa aqui no lugar, a outra que estava aqui, era a hora que eu precisava para o próximo movimento, já foi lá para cima. Que é essa aqui, e coincidentemente também já está no lugar casado aqui. Se tivesse aqui eu traria ela para cá para começar o movimento e ela vai cair para a esquerda mais uma vez como já caiu antes. Ok? Pronto, terminada mais uma etapa. Falta agora a parte aqui de cima. Bom, agora na quinta etapa a gente vai montar a cruz amarela. E aí, em relação a essa cruz amarela, eu posso ter três situações, ou quatro, né? Eu posso já ter a cruz amarela aqui, que é o que eu quero buscar agora. Eu posso ter uma linha amarela, e esses dois aqui não serem amarelos, ou eu posso ter esse L aqui. Nas três situações eu vou fazer o mesmo movimento, só que eu vou ter que fazer ele, esse movimento um determinado número de vezes dependendo da situação em que caiu. Se a cruz amarela já estiver feita, eu não preciso fazer nada. Se se eu tiver uma linha amarela aqui, eu boto um lado aqui para frente de maneira que a linha amarela fique aqui. E aí eu vou fazer uma vez o movimento. Se tivesse L aqui, eu olho para o meio amarelo e boto esse L como está aqui, ó, no canto superior esquerdo. E esse lado aqui fica sendo a frente. No caso aqui, calhou verde. Certo? Tanto faz. Poderia botar assim, né? mas eu quero esse... Lzinho aqui para fazer o mesmo movimento. E aí nesse caso eu vou ter que fazer o movimento duas vezes para resolver a cruz amarela. E no último caso, quando eu tiver só o meio amarelo aqui para cima, eu vou ter que fazer esse movimento três vezes. Só que aí na primeira vez que eu fizer esse movimento, esse L vai se formar aqui em algum lugar. Assim que esse L se formar, eu tenho que posicionar ele assim Mudar a posição do cubo, trocar a frente que está para mim, para que o L fique aqui. Ou seja, não vai ser mais um L, né? Eu quero um J mais parecido com J aqui com L. Né? É isso que eu preciso. Então, desse jeito aqui, eu vou fazer o movimento duas vezes. Qual é o movimento? Uma formulazinha. F R U R'. U', F'. Fiz uma vez, viu? Mencionei que com o J eu ia precisar fazer esse movimento duas vezes. Na primeira vez ele formou a linha. E quando tiver a linha eu vou fazer uma vez o movimento. Então fazendo agora pela segunda vez, mesmo movimento. F, R, U, R', U', F', temos aqui a cruz amarela. Estou prestando atenção na cruz amarela, tá? Isso aqui e esses outros, inclusive, pouco me importam por enquanto. Então, cruz amarela. Terminada a minha quinta etapa. Agora eu tenho que acertar, casar os lados da cruz amarela. Eu tenho que ter... Se ela já não estiver ok, tá? Não está ok. Eu tenho que casar de maneira que eu fique com um lado só casado. Podem ter situações em que isso não seja possível. Eu vou precisar fazer o um movimento duas vezes. Tá? Se eu tiver numa situação em que eu sempre, vou, sempre tenha dois lados casados, não consiga ter um só, eu vou ter que fazer o um movimento duas vezes. Aqui eu consegui, ó. casei o vermelho, ficou esse, esse e esse descasados. Então eu vou colocar o lado casado para frente e vou fazer um movimento que gira. Esses três meios aqui, desprezando as posições das quinas, tá? não importa o que vai acontecer com elas, esse movimento gira esses três meios no sentido anti-horário, que é o que eu preciso aqui. O laranja vai para cá, o azul vai para cá e o verde vai para cá e eu vou casar minha cruz amarela. Tá? Se, eu, se eu precisar fazer o um movimento horário, é só fazer o um movimento simétrico, eu vou botar a fórmula aí também na descrição. Então vamos lá, vermelho é a minha frente, R U R' U R duas vezes U R'. Pronto, casaram todos os lados da minha cruz amarela e resta apenas as minhas quinas. Então a próxima etapa é colocar as quinas em seus devidos lugares, desprezando a orientação delas. E aí o último passo do cubo vai ser acertar as orientações das quinas. Como é que eu faço isso? Tem alguma no lugar? Não. Azul e vermelho. Vermelho e verde. Lembrando que todas as peças agora têm amarelo, né? então eu não preciso ver o amarelo eu preciso ver as outras duas cores além do amarelo para saber se está na posição certa de acordo com a lateral então, laranja e verde não encaixa com vermelho e verde verde e vermelho não encaixa com verde e laranja vermelho e azul não encaixa com laranja e azul então eu não tenho nenhuma quina encaixada eu vou precisar fazer o um movimento duas vezes esse movimento é o seguinte tá? eu vou posicionar Olhando para o amarelo, vou posicionar aqui no topo direito uma peça que não vai mover. E aí eu vou trocar essas outras três quinas de lugar, girando no sentido horário ou anti-horário, dependendo do que eu preciso. Tá? Então eu vou precisar fazer duas vezes esse movimento para encaixar tudo. Vou eleger um sujeito que eu vou posicionar no lugar. Então, vai ser o azul e vermelho. Azul e vermelho tem que vir para cá. Então, eu tenho que fazer esse movimento no sentido anti-horário. Tá? Anti-horário. Esse vem para cá, esse vem para cá, esse vem para cá. E esse vai ficar aqui. Minha frente é o azul. E vou começar o um movimento. Vai ser L U' R' U. L linha, o linha, R U, ó, ficou no lugar e ficou orientado, o que é ótimo, tá? Eu coloco ele então agora na posição fixa, que é aqui o topo direito, para fazer o mesmo movimento outra vez e aí sim vou terminar de encaixar as outras três peças numa jogada só, vai faltar orientar depois. A não ser que eu dê sorte de estarem todas orientadas, o que não é muito comum. Laranja e verde. Laranja e verde tem que vir para cá. Então tem que girar no sentido anti-horário de novo, certo? Então o sentido horário vai ficar na fórmula aí para vocês na descrição. O anti-horário, repetindo, vai ser a frente agora é o laranja, né? Vai ser L o linha. R' U L' U' R U E estão todas as quinas agora em seus devidos lugares, faltando apenas orientá-las. Então vamos lá. Para orientar as quinas, o que, que eu faço? Pego uma das quinas que eu quero orientar, pego uma face lateral, Considerando o amarelo para cima, as laterais são essas, tá? E considero essa face eleita aqui como minha frente. Eu vou girar essa quina aqui no topo esquerdo do cubo. Tenho também os movimentos simétricos aí para girar ela assim ou assim, certo? Se eu quero levar esse cara aqui girando nesse sentido horário aqui, o amarelo aqui para cima o verde aqui para o lado, eu vou fazer o seguinte movimento, L, D, L linha, D linha e de novo L, D, L linha, D linha. Acabou o movimento e está tudo torto aqui, importantíssimo, hein? não perca essa posição, o laranja é a frente, isso aqui vai ficar bagunçado e magicamente vai se resolver no final quando eu girar a outra quina. Só que para girar essa outra quina, ou quaisquer outras, poderia precisar girar as quatro, eu mantenho o laranja aqui na frente, não preste atenção, não me deixe incomodar com a bagunça que ficou aqui embaixo, e posiciono a quina que eu preciso girar, a próxima quina que eu preciso girar, aqui no topo esquerdo da minha face da frente. É daqui que eu vou girar. E com isso a parte de baixo vai magicamente se resolver, como eu já disse. Agora eu preciso fazer o contrário. Antes eu levei o amarelo daqui do lado para cima. Agora eu vou levar o amarelo daqui para cima, fazendo um, um giro aqui anti-horário. Tá? O movimento é simétrico. Em vez de eu começar pela lateral esquerda, eu começo por baixo. Eu vou fazer DL, D, L, D', D L', D', L', e pronto. Ficou tudo certo. Tá? Aí eu só tenho que acertar aqui o meu topo para encaixar o meu cubo. E é isso aí. Um abraço e até a próxima.